Hoje está um belo dia para jogar E? Todas as alfinetes do meu inventário. Meu Deus, um poço de lava. Seria muito conveniente se eu andasse para trás. Enfim gente, acho que já ficou claro o que seria esse vídeo. Bom dia! Eu digo bom dia porque já é meia noite e cinquenta. Mas eu tô de férias, Posso férias pra todo mundo. Mas o vídeo de hoje é... não é sobre férias, ainda vai ter um vídeo sobre férias. Porque eu gosto de férias, férias são muito legais. Mas basicamente o vídeo é Minecraft, mas é impossível de morrer. Eu só não consigo, eu não consigo, não tem jeito. Eu só não consigo morrer. Posso fazer qualquer coisa que eu tentar, que eu não vou conseguir. Então no caso é a dificuldade que eu sempre estive procurando. Que se você assistir meus vídeos passados, você vai ver que eu não sou um dos melhores jogadores de Minecraft. Eu tenho que admitir para vocês. Talvez eu tenha suado um pouco arrogante nos meus últimos vídeos, dizendo que eu sou completamente um destruidor de pessoas em jogos quadrados. Mas não que isso realmente importe. Porque agora eu estou de férias. Inclusive, estou muito feliz que eu estou de férias. Porque agora eu vou poder ter mais tempo para poder gravar vídeos para a internet. É só isso mesmo. Enfim, continuando, se você quiser fazer gameplays relaxantes de Minecraft, sem querer se preocupar em ser ruim com o jogo e morrer a cada segundo, esse aqui é o seu resolvedor de problemas. Inclusive ó, não sei cara, se eu enlouquecer algum dia fazendo esse tipo de vídeo, onde eu literalmente jogo o jogo e falo coisa aleatória, você acabar descobrindo um plano do governo. Eu quero saber o que o Wither faz. Será que eu consigo zerar o jogo desse jeito? Eu vou tentar, vou tentar. Será que um dia vamos criar uma speedrun Isso daqui? Zerar o jogo com esse mod. Não deve ser muito diferente ter uma speedrun normal. Parece não tem nenhum obstáculo. Completamente igual. Completamente igualitário. Eu não sei mais onde tá minha fornalha. Então eu acabei de perder 11 carvões e quatro ferros. Eu não sei o que eu devo sentir sobre isso. Agora é estranho. Lembrando que, como qualquer bom youtuber, eu vou deixar tudo na descrição. Não, no comentário fixado. Para deixar mais organizadinho. Uh, achei que o pai tava Agora eu me pra cima. Nossa, mano, meu cérebro estralando Faz tanto tempo que eu não durmo, sei lá, além de meia-noite já é que eu tô estudando cedo Ele levita Ele morre Ah, é, eu não preciso de comida Você não perde fome Obviamente Por que eu não tinha pensado nisso? Enfim, eu adoraria achar uma caverna uma ravina exposta ao sol Ahn... Cara, literalmente, eu acho que dá pra zerar um mine com uma, uma espada de madeira. Eu não preciso matar ninguém, né? Tipo, eu só preciso andar. Olha um portal underminador. Colocar ele aqui, ó. Já fica de dimensão certinha. Ah, é. Eu não consigo levar dano pelo bagulho. Ela vai recuperar a vida. Ah, eu tô demorando muito mais que eu deveria pra mover. Eu já poderia estar indo pro Nether já a essa altura do campeonato. Esse vídeo eu tenho alguma visualização. Visto que o desempenho dos meus últimos vídeos só vem decaindo. Uns até um aumentado, outros dão uma caída. Calma. Tá Meu, porque minha picareta vai, vai subindo de bagulho de, de gravidade? Eu tô efetando. Olha isso. que ó. Mano. Papum, beleza, posso quebrar isso e achar um poço de lava com água aí achar um poço de lava, guys. parte mais chata de qualquer coisa no Minecraft Ela é, vai morrer Ela é, vai morrer Vai morrer, beleza, morreu Tá quebrando de verdade Sumiu, a lava literalmente sumiu Agora sim, registrou a lava Ali a lava Vou pegar a lava, voltar para lá, colocar a lava, eu preciso de frio, Ok, calma, tem algo de errado Ah, beleza Nossa, mano, eu podia ter tirado uma print e dizer que era o Curse de Minecraft Ah, mano, que lagou agora Com um o lagzinho da hora Lá, por um momento eu achei que o mod tinha parado de funcionar A gente tá muito alto, inclusive Estranho que parece ser muito alto pro Nether Não sei, eu não lembro Mas eu sei que o Overworld normalmente o chão Localizado uns 60, essas coisas Agora isso daqui tá literalmente no cento e pouco eu Sabia que a gente tava em cima do Nether De ouro meu Deus. meu Deus, sem querer matar os caras. Não tem dificuldade de, de fora, porque não pode ter o contrário. Ah, ah tá, <Síntese> beleza Não, tem esse somzinho na Nether, né? Não, funcionário da Mojang. Você não me assusta. Grite à vontade. Meu jogo de cubos. Olha, pra lá talvez tenha mais coisa. que tem bioma novo? Olha, eu não quero saber de você. Eu quero saber se tem uma base. É um abaixo. Não é um abaixo. Que? Tá Isso, gente. Não é um abaixo. Mas enfim, é útil. Chegamos no ponto onde todo jogador de Minecraft tem. A grandiosa fortaleza. Onde estão esses bichos? Eu vou bater em vocês. Meu Deus, eu tô muito forte. Gente, novo item no Minecraft, completamente balanceado e equilibrado. Não, por que que eu não tô sortudo hoje aqui? Tá demorando pra, pra dropar. Não dropou nenhuma. O pessoal fazer isso. Não pediu quebrava. Beleza, acho que eu vou continuar explorando a fortaleza. Parkour muito insano, vocês viram? Parkour que nem as lendas do Minecraft conseguiriam fazer. Quem é isso aqui? Ah, tem spawner. Ah, é de onde eu vim. São os piglins, parece alguém com o nariz entupido. Meu, e aí, cara? Vai dropar os bagulho não?